Olá, vamos viver bem a quaresma? Faça este propósito vivendo a sugestão de prática espiritual para hoje. Rezar uma dezena do Santo Terço e oferecer por alguém que você feriu. Compartilhe com os seus amigos e também os seus familiares e tenha uma santa quaresma. Deus te abençoe.